E aí gente, aqui é o Stick, trazendo mais um vídeo pra esse canal aqui, que é um canal de jogos NFT, metaverso, criptomoedas, investimentos e muito mais, né? E galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um novo projeto que eu entrei pesado chamado BuyPix, tá bom? Basicamente o investimento aqui que eu tenho nesse projeto atualmente é de 1.350 dólares. Vou mostrar pra vocês então por que, que eu fiz esse investimento e se vale ou não a pena na minha opinião. Lembrando que obviamente esse vídeo não é uma dica de investimento, é apenas aí um conteúdo pra vocês e você analisa se vale a pena esse projeto ou não, tá bom? Então, cara, o que, que é a ByPix, mano? A ByPix é um aglomerado aí, cara, é um, é um projeto gigante que eles unem NFT, DeFi, blockchain e metaverso gaming, tá? Então, tudo isso junto, eles pretendem ter função em tudo isso no projeto. Então, eles querem prover uma infraestrutura, uma interação de possibilidades culturais, intelectuais e de economia, tá ligado? É, é bem grande, assim, a ideia deles, uma estrutura de uma plataforma social, basicamente. Então, o projeto tem um ecossistema independente de NFT, tá bom? Ele vai possibilitar aí os usuários criar em 2D e 3D seus próprios NFTs, tá bom? E transportar eles pelos planetas da ByPix Star System, né? Então o sistema solar, o sistema estrelar de ByPix vai ser de NFTs. Vai ter também a plataforma de swap, né? Para você fazer as trocas dos seus EPIX tokens, né? Que é o nome aqui do token da ByPix. Além de ter um Launchpad, né, com o sistema estrelar aí, e os planetas vão usar esse ByPix Launchpad, tá, antes de entrarem em órbita. Isso aqui, tudo que eu tô dando pra vocês, tá no white paper deles, eu vou deixar na descrição, tá tudo em inglês, eu tô traduzindo pra vocês. Além disso, tá, a ByPix pode é, hostear, né, qualquer NFT avaliado em outros mercados, tá, então vai ser compatível com a estrutura de blockchain deles, e além disso, tá, vai ter a possibilidade aí de você comprar, vender e tradar NFTs no sistema deles. Então a ideia deles aí é realmente contribuir com o desenvolvimento do metaverso nesse sistema, nesse sistema solar, estelar deles aí, com até inclusive, inclusive criando aí uma possibilidade de usar realidade virtual, ok? Os famosos óculos VR, né? Ou de realidade virtual. E bom, atualmente, cara, só pra vocês entenderem um pouco melhor, o projeto tá no sistema de pré-venda, tá? Você basicamente adquirindo os tokens aqui na pré-venda, você vai ganhar cupons de terrenos durante esse processo de pré-venda. Então adquiriu alguns tokens ali, você vai ter cupom pra ter um terreno. E qual que é a vantagem dessa? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Por exemplo, Decentraland, Central Land, né, Mana, todo mundo conhece. Lá atrás, no começo do projeto Mana, eles doaram 25 dólares de terreno durante a primeira venda de terreno. Agora, por exemplo, os terrenos são vendidos aí por mais de 100 mil dólares, tá? Então essa que é a ideia da BuyPix nesse, nesse sentido do metaverso, tá? Então você adquire ali os tokens, você vai ganhar cupons desses terrenos, então você vai ter lá os seus terrenos, e futuramente eles pretendem vender esses terrenos por 500 dólares, né, o começo ali por 500 dólares, então imagina, você faz um investimento ali nos tokens, pode ganhar esses cupons aí de terrenos, e aí você vai ter seu terreno, e depois imagina, você vende ele por 500 dólares, essa que é a ideia deles, e haverá um limite de compra, tá, o mínimo para você comprar é mil epics, a gente vai ver isso ainda, na plataforma deles e no máximo 30 mil Epix, tá? Então é um período de bloqueio também para você manter os preços estáveis, para que ninguém possa bombear e despejar os tokens, né? E assim o projeto crescer de forma constante. E o período de bloqueio da pré-venda é muito menor do que o período de bloqueio da ICO, tá? Além disso, o preço de listagem do Epix token será de 5 dólares e terá uma baixa oferta circulante. O ICO staking garantirá que a oferta circulante permaneça baixa, tá? Além disso, eles pretendem ter artigos na Business Insider, Bloomberg e MarketWatch. Vai ser postado isso aqui ainda. Isso aqui vai fazer dar um boom, eu acredito, uma divulgação do projeto. Além do relatório de auditoria e o parecer jurídico, vai ser publicado agora durante a pré-venda, tá? E listagem por exemplo, na CoinMarketCap na CoinGeek, por exemplo, vai se encontrar, tá? Inclusive na CoinMarketCap eu já vi ali, que já aparece que o token está numa pré-venda, né? Em breve ele vai aparecer ali a cotação dele na CoinMarketCap. A equipe inclusive tá já falando em contato com as cinco principais bolsas para ser listado o token. E aqui a gente tem um pouquinho mais sobre a economia do token, tá? Que por exemplo, 30% vai pro Gamify, Staking e Rewards 20% a Economia Galáctica, né? 10% ou 10% Marketing, ok 10% Team e Advisors, ok 5% IDO, 5% Venda Privada, 5% Partners Os Fundadores, 3% Pré-Venda e 2% Liquidez Dex. Aqui também a gente tem um Roadmap, né? Que seria o quê? O roteiro, tá? E esse roteiro tá bem legal. Olha só como tem um carinho aqui no trabalho pra fazer o roteiro. Sempre presta atenção nisso. Então aqui tá mostrando, né? Toda a pré-criação do projeto Aí vai o SEO, o desenvolvimento, aí vamos aqui, vamos aqui para auditoria, white paper, aqui, ó foguetinho, tá nessa parte aqui, ó, pré-venda, ok? Então nessa parte que a gente tá, depois eles pretendem ter o depois aqui da pré-venda, tá, com stake, por exemplo, do NFT, e vai indo, cara, cada vez, vai indo mais pra frente, aqui vai ter uma construção 3D, depois o NFT, swap, né, então as trocas, né, do NFT, depois gaming plataforma, gaming DAO, tá, e game plataforma V2, então todo um processo que eles estão fazendo, e é o que eu falei, tá no início, tá, então a ideia aqui é você pegar o projeto no início mesmo nessa pré-venda tá porque o projeto tem muito a crescer é o que eu falei para vocês no início é um projeto que envolve Game envolve metaverso, então tá muito no início, até difícil explicar tudo pra vocês, porque é um projeto que tá muito no início, mas que eu vi, parece ser muito promissor, entendeu? Por isso que eu entrei. Pra vocês terem noção, vão vou ter vários planetas, como a gente falou, por exemplo, o Infoplanet, tá? Que vai ser um planeta que vai ter tipo informações e respostas para perguntas, eu acredito que vai ser, sei lá, tipo um navegador deles. Vai ter o Finance Planet, né? Que vai ser um planeta aí para swap, ICO, Staking, então tenta imaginar essa estrutura, tá ligado? Toda, de vários planetas, cada um com uma função. Vai ter o Farm Planeta, planeta de farming, né? Que você vai poder fazer yield farming, tá bom? Vai ter o Life Planet, onde você vai poder construir sua casa dos sonhos, tá? Participar de atividades e também enfim, ter designs, né? Pra fazer ali o que você gostar e morar ali pra sempre, vamos dizer. Vai ter um Fun Planet, que é tipo assim, ó, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Então é a um planeta da diversão, literalmente. Também o Creation Planet, tá? Que vai ser o lugar aí pra você criar os artistas, né? Usar a criatividade. Com modelo de criação e modelação 3D, criação de NFTs também. Vai ter o Community Planet, é tipo você conhecer outras pessoas, entendeu? É, sei lá, paquera, não sei o que eles estão dizendo Mas vão ser eventos sociais nesse planeta Vai ter um Mission Planet, tá? Que vai ter tasks aqui nesse planeta Então, tipo, missões pra você fazer Que vão ser atualizadas toda semana, tá? E essas tarefas vão te promover um retorno financeiro, tá, galera? Então, então vai ser tipo um jogo NFT esse planeta aqui Você joga, é, se diverte aqui Faz as tarefas, seus objetivos, missões diárias E ganha recompensas Esse aqui, inclusive, mais ainda, né? Esse Game Planet, tá? Esse Game Planet aqui, realmente Esse aqui é pra você, jogador Tá? Você que é jogador, você pode jogar nesse Game Planet E aqui tá falando como que você vai ganhar dinheiro Com o projeto da ByPix, tá galera? Então vai ser completando tasks e missões Que a gente acabou de falar Completando tarefas, missões no jogo Você ganha ByPix Vai ter o BuyPix Gamify, né? Que vai ser descentralizado, né? Com a plataforma de games, né? Você vai poder ganhar. Com os NFTs, tá? Você vai poder ganhar também. Com o famoso Mining, ok? Vendendo e alugando terras. Loteria. Jogos de sorte, né? Tipo, jogos de sorte. E aqui a gente fecha com o BuyPix para e o detalhes, tá? Então, no total aqui temos 1 bilhão de Epix, tá bom? Começou aqui, galera, no dia 31 do 1 agora. Por isso que tá bem no início. E basicamente aqui no round 1 você pode adquirir a 0,05 dólares, tá? Aqui no round 2, 0,10 centavos de dólares e no round 3 vai ser 0,15 centavos de dólar. cada um vai ficar bloqueado por 180 dias, tá? Mas pensa aí, cara você adquire por 0,05 quem adquiriu a, no primeiro round já tá tendo lucro aqui em compensação com o segundo e terceiro, no momento que eu tô gravando estamos no segundo round, mas vai tendo pro terceiro, então tem que aproveitar agora, entendeu? Os primeiros 9 dias foi do dia 1 do 2 agora, até o dia 9, agora estamos na segunda fase, que é do dia 11 ao dia 20, a terceira do dia 22 ao dia 4, então lembrando, não é uma dica de investimento, mas se você se interessou no projeto, corre para aproveitar a segunda fase que tá por 10 centavos, depois os tokens, pix vai ser 15 centavos de dólar, ok? E aqui então no site, né? Pixas da Terra ao metaverso, beleza? para você participar da pré-venda, então você vem aqui em ir para a pré-venda, ok? Vai estar tá carregando aqui. Aqui primeiramente você tem que fazer um login, tá? Você faz um cadastro aí com o seu e-mail e senha, beleza? Confirma o seu e-mail e depois aqui vai aparecer para você conectar a sua Metamask, tá? Conectou aqui a Metamask? É bem simples, ó, vocês podem ver, eu tenho 13.500 epics, tá? Você também tem aqui o sistema de referência, se vocês quiserem usar. E aqui basicamente, você clica em buy now, né, que é comprar agora. Tô então, confiante, tá no round número 3, beleza? Então tem que aproveitar Agora, vou clicar aqui em buy now E aqui o mínimo para você investir é 100 dólares, tá? Que basicamente, 100 dólares daria mil tokens, tá bom? E aqui o valor que eu coloquei de 1.350 dólares Dá os 13.500 tokens E basicamente aqui eles ficam em hold, tá? Você pode clicar aqui para pagar com a MetaMask Ou com a carteira conectada, se não for a MetaMask, enfim E basicamente é esse o vídeo de hoje então, galera Então esse projeto eu resolvi mostrar para vocês Que é um projeto que eu acho promissor, tá bom? Então eu tô mostrando o que eu fiz aqui De investir no projeto, mais cara você tem que estudar aí para ver se você vai investir, isso aqui não é uma dica de investimento, você tem que analisar o projeto e ver se vale a pena para você ou não, tá bom? Mas basicamente é isso, todos os links necessários para você, dá uma olhada melhor no projeto, estão na descrição e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, vou ficando por aqui, Valeu, falou!